Olá, educadores! Bem-vindos à Unidade 7, compartilhando informações. Esse é o tema 38, apresentando uma pesquisa, poster. Quando eu apliquei esse tema com os alunos, a gente não chegou a desenvolver slide, poster, nem finalizou o artigo, tá? Mas quando eu apliquei com os alunos um pôster, eu convidei os alunos para virem ao lado de fora da sala de formato, né? Olhar, observarem, olharem alguns posters que nós tínhamos publicado no Cienarte, né? na Feira de Ciências de Arte da Universidade Federal do Segep de alguns alunos. E aí, eles não entendiam o que era poster, quando a gente passou para fora da sala e eles vieram para o pato e falaram assim, oxê, isso aqui é um poster? Eu falei, é um poster. Tá? E aí tem um modelinho mostrando quais são é, as etapas do poster. O poster não chega a ser um artigo científico, nem chega a ser um slide, nem chega a ser longo, nem chega a ser breve. Né? O poster ele vai mostrar de uma forma efetiva e objetiva, e clara só que de forma textual não de forma é, de, de tópicos né é, como é que você desenvolveu a pesquisa geralmente o posto é composto de que de uma introdução de apresentação de metodologias é, de resultados de conclusões e algumas referências então tem um modelo para vocês a largura de um posto geralmente é 90 por um e 20 90 por um metro mas varia muito de acordo com a pesquisa né e um poxa é a depender tem postes acadêmicos você paga o quê? Se não for de lona, for de papel, R$ é 30,00, tá? Você, se sua escola tiver, é, como é que chama? Uma impressora em A3, né? que são duas folhas A4, fica é grandinho assim, dá para fazer um mini poster, né? caso não tenha subsídios financeiros é, para fazer um poster, que chega a ser R$ no máximo R$ 80,00, dependendo do poster, né? Então, tem que ter muito esse cuidado. E explicar a importância do post, porque nem todo, todo dissente, nem todo aluno sabe o que é um post, não sabe nem para onde vai. Quando falo de post, eu penso que é aqueles post de cinema, né? aqueles cartazes de cinema, mas na verdade não é. Tá? Então, eu separei em tópicos também, só que agora eu botei em linhas, né? eu separei os tópicos, vamos corrigir, separei os tópicos. E botei, coloquei linhas, né? disponibilizei linhas, para que o aluno ele possa desenvolver, não de forma de tópicos. Né? Como você desenvolveu, Matheus? Eu botei assim, tópico, introdução. Eu botei algumas linhas para ele escrever uma pequena introdução. Objetivos, metodologia, resultados e conclusões. O aluno vai fazer isso também de forma individual. Aí você junta o conglomerado de novo, junta as cinco introduções, ou três, eu não sei quantas pessoas você no grupo, né? as cinco introduções e fala, não, essa aqui você com a mais tal, tal, e junta. Né? Os objetivos. É, é um exercício individual. né? Lembre-se que por mais que ele esteja em grupo, né, o letramento informacional, que é um processo que conduz o, o aluno até essa autonomia quanto à pesquisa científica tem que ser individual, né? A gente faz eles aprenderem a trabalhar em equipe, a trabalharem com um líder, alguém que sobressaia, né? Que dê orientação, tem professores também que às vezes fala, olha melhor assim, ou senão ó, oh, essa pesquisa está toda errada, tem que refazer. Não, não é um mar de flores, não é um mar de rosas, né? A gente vai ter um momento de alegria e frustração, um momento que a gente vai estar tá proativo, outro momento que o aluno vai é, é, procrastinar um pouco, né? vai quase que eu não sei a palavra, né? vai tem um momento que ele não vai estar assim disponível. Essas são as fases do pesquisador, né? as fases altas e as fases, as fases baixas. Eles têm que entender que tem um objetivo a cumprir, eles têm que entender que tem um prazo a entregar, e eles têm que entregar. A ideia é essa. Até porque se você, juntamente com seus professores da sua escola, e bibliotecário escolar, a gestão e a coordenação, quiserem transformar é, isso, né, desejarem transformar isso, em uma forma de avaliação, né, ah, vamos supor que vamos ter uma feira de ciências. tá? Então, o ápice da feira de ciências é vocês me entregarem né, um pequeno artigo científico sobre a pesquisa de vocês. E na hora que você for entregar esse pequeno artigo científico, o aluno já tiver esse conhecimento, vai ser muito mais fácil para ele entregar o artigo. Né? Então, transformar as avaliações objetivas, né, como mais uma das avaliações. Você pode avaliar o aluno no dia a dia. Você pode avaliar o aluno através de um trabalho desse, né, de desenvolvimento de uma pesquisa, né. Geralmente é, a gente passa muito seminário para os alunos, né. Então essa ideia da pesquisa científica, se não for um artigo científico, mas for uma pesquisa tipo um seminário, ajuda muito. Imagina um aluno que tenha o domínio, né, das habilidades e competências inerentes ao processo do letramento informacional, ou seja, que ele seja autônomo na busca, na seleção, na análise, a, a, a, a, no uso da informação de forma ética, né? se ele seja autônomo né, nesse, nesses setores né, que compõem a pesquisa científica, ele vai saber fazer uma slide tranquilo, vai saber apresentar, vai saber aonde ele buscou, como ele buscou, por que ele buscou aquele site, né? e aí você vê o aluno realmente crescer de forma exponencial, isso é muito gratificante, como foi que aconteceu com a maioria dos meus alunos, né? quando eu fiz a segunda coleta de dados, por mais que eu não tenha feito, é... não tenha dado tempo de fechar os artigos né? até a conclusão desse mestrado, mas eu vou fechar esses artigos com fé em Deus, a gente vai publicar né? em eventos, em anais é, acadêmicos, esse vai, né? Então, os alunos, eles, eles têm uma perspectiva, eles criam uma, uma perspectiva, eles ficam empolgados com isso. Então, vai que esse material esteja sendo aplicado numa disciplina, aí na sua instituição de ensino. Né? E vai que essa disciplina que você está aplicando de, de produção acadêmica é, atrai os olhares de outros professores. Então, os professores podem se utilizar na sua disciplina, para gerar formas é, de, de avaliação, um instrumento avaliativo. Olha só, eu vou trabalhar com o pessoal de, ciência, de, de ciências da natureza, vão pesquisar problemáticas e desenvolver o artigo científico, e a nota da segunda unidade vai ser esse artigo científico. Pronto, você disse isso no primeiro dia de aula, já alinha com o professor, eles têm um semestre todo para produzir. Olha que coisa maravilhosa. Chegar no final do semestre, tem uma, publica tem, tem uma publicação interna, que eles vão avaliar e que você pode até publicar e levar o nome da escola, como a gente tem publicações aqui na nossa escola, né? de, de professora da educação física, que é muito competente, né? Eu não posso citar nomes porque não tem autorização, mas a professora é muito competente, tem muitas publicações, o professor de física que também te, te, teve publicações agora, eu que publiquei com alguns alunos, né? então ter esse pessoal entrosado e publicar e fazer é, a ciência, né? a, a, a consciência científica acontecer dentro da escola, já no ensino médio. Quiçá, se sua escola for de ensino fundamental, você trazer também essas informações para o fundamental, para os alunos já começarem como jovens pesquisadores, jovens aprendizes, está certo? Então a gente fica aí no tema 38, a gente se encontra no tema 39, uma parte de oratória. Até mais, tchau, tchau!